Pega ferro faz a madura, é, a gente... Os melhores, quer dizer, piores momentos das lives rush Rush Que aconteceram na outra plataforma Ah, a música me imitando aí, tá rindo de mim, é? Ô oh, louco. Funcionou até com Edblock. Ai ai. Caramba. E quando que vai ver o negócio dos VIPs? O que, que é isso? <risos> Vamos fazer um nariz nela. Imagens que nunca sairão de seu cérebro. Isso aqui é perturbador, gente. Eu, eu peço desculpas. Vamos, vamos tirar isso logo daqui. Uh. <risos> Deu vontade de fazer todos eles em pé, juntos, né? Tipo... <risos> os novos Vingadores aqui. Esse aqui é o Hulk. <risos> o dolinho enorme e verde, cara. O Miranha é o Miranha mesmo. <risos> A viúva, talvez? A viúva. Aí o, o capitão e o Tony ficam com esses dois aqui, ou alguma coisa assim... Nossa, como é gostoso fazer uma live que fica caindo o tempo inteiro É quase como se eu tivesse um relacionamento com Neymar Quando você olha, já tá no chão Então é... isso Aqui, ó! Só que o cara é foda quando ele tá torto. O cara tá assim, ó. Ei, gata. O, o tigre na embalagem do sucrilho a gente viu o personagem antropomórfico, mano, o tempo todo! O tempo todo! Nunca foi estranho, nunca foi esquisito, nunca foi tabu Aí vem os fãs do Sonic Desenhando o Sonic com uma rolona desse tamanho, aí, aí, aí, aí todo mundo ficou, ficou assustado Por quê? Fã do Sonic? Culpa de quem? É isso aí é... Eu assisto anime, eu sou otaku, eu jogo jogos, eu sou gamer, eu desenho a Lola Bunny, eu sou furry Na sua descida na sua descida, ele nasceu naquele instante. Aquele Clipper tinha um segundo de vida, ao menos. Quando ele cai no chão, ele me vê. A tristeza dele é a minha alegria, e a alegria dele é a minha tristeza. Ele se explode e ambas nossas vidas acabam naquele momento. Eu, eu preciso dizer que foi poético ao mesmo tempo. A situação foi, foi, foi, foi linda. Infelizmente, foi muito traumatizante. Furry. esse negócio que antigamente chamava coisas óbvias que sempre existiram e agora é tipo <risos> você desenha o perna longa você deve ser um, um pervertido <risos> eu nunca vi sexo Gente, vocês conseguem me dizer o número de espectadores? De novo, o meu, o meu acesso aqui me diz que não tem ninguém. Mas é o mesmo fato, eu tô vendo muita gente aqui, então... <risos> zero. Tá zero pra mim. É, então. Tá zero pra todo mundo, então. É porque eu tô... <risos> tem alguém aí? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. <risos> é, gente. Vocês não existem. Eu não existo. Tudo isso é uma grande mentira. Ah! Mano, é muito! Yeah. Toca o pariu! <risos> Ed, obrigado pelo sub. que <risos> tá todo mundo ali! Tá todo mundo ali! Ok. Uh... <risos> ok, tá todo mundo ali. Tá vendo? Os caras estão tá achando que é domingo. Eu seria uma pessoa muito melhor com um bigode, cara. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Um dia eu vou usar esse dinheiro de curso que eu fiz, <risos> que vocês compraram, pra fazer um transplante capilar no meu bigode. E esse vai ser o cúmulo da minha vida privilegiada que eu levo hoje. <risos> Onde eu vou falar, nossa... Onde eu estava e onde eu estou, eu gastei dinheiro para comprar um bigode Não é mesmo? Vou falar, uau Bigode, mas pense bem Um bigode Um bigode que venha daqui de cima, assim ó Ó, assim ó Sabe, robô, nossa senhora Porque o branco, branco, branco, branco full É o branco mais branco que você vai conseguir, não tem nenhum branco mais branco do que aquele branco Alguém tirou um print me desculpe, mas é realmente eu, eu já brinquei muito com corpos masculinos e agora eu, eu quero brincar com corpos femininos. é, é meio que isso aí. What the fuck? Trying to say things, you know, a little bit of an uh, uh, adventure communist, <laughs> plant potatoes. <laughs> We needed to plant potatoes, yes. Put the potato in the ground and it grows because the earth, the ground is nutritious and rich, rich in nutrients. Vou voltar para trás. É essa aí, isso aí é uma música boa.